Hoje é sexta pior é que hoje é sexta pior é que hoje é sexta pior é que hoje é sexta não me estressa pior é que hoje é sexta pior é que hoje é sexta pior é que hoje é sexta hoje é sexta, é hoje é sexta pior é que hoje é sexta pior é que hoje é sexta precisamos acreditar no nosso país quando alguns dizem que o país não tem rumo Ah Ficamos tristes porque, afinal, estão aqui os sinais e os resultados acontecem. Desde 2017, no período de 2017-2022, o Executivo Angolano se relançou para a diversificação da economia. E, com isso, criou o PRODESE, que é o Programa para Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. Com várias linhas de financiamento, desde o PAC, que é o Programa de Apoio ao Crédito, o alívio econômico por força da Covid, e depois o PAC tem um outro, e teve outra componente que é o PAC Reestruturado, que, atingiu, que atendeu os setores do comércio, da restauração, da indústria, da agricultura, das pescas. Felizmente, em Benguela, nós conseguimos ter cerca de 203 projetos. Esses projetos estão a ser financiados. Temos ainda projetos que vão ser desembolsados nos próximos dias. O importante aqui é quem tem ideias para empreender. No essencial, tem o seu plano de negócio. Apresenta até as entidades financiadoras, desde o BDA, o banco, os bancos comerciais. E aí, então, podemos aumentar a base da empregabilidade e também a estabilidade econômica nesta altura do país. Não há país nenhum que proveia é, do Estado se emprega todos. A empregabilidade surge pela micro e através do setor privado. Por isso é que para o período 2023-2027, o plano ou programa sulfagrado no dia 24 de agosto... No, no, no oeste seis diz Vamos continuar a diversificar a economia Contando com o setor privado Então, jovens Está aqui uma grande oportunidade Precisamos de tornar esse país dinâmico Temos que criar oportunidades de, de negócios O que vemos lá podemos trazer para aqui O que nós podemos Ninguém há de fazer melhor neste país Se não formos nós mesmos Olá! Quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento da minha amiga Susana. É um espaço super top. Convido a todos vocês para virem visitar o espaço. Tem de tudo um pouco. Os nossos churros, graças a Deus, estão de volta. Susana, parabéns, parabéns, que Deus te abençoe muito. Um que te dê muita sabedoria, que te dê muita saúde para que tu consigas manter de pé, com foco, este novo negócio que Benguela tanto precisava. É um lugar fantástico, não é É mais uma sala que abre nesse quesito dos cafés da manhã, pratos ao almoço e te traz uma perspectiva inovadora. Eu estive a ver o menu e o menu é bastante rico. E a tudo indica esta la doceria veio dar outro encanto a Mesa de Parabéns à minha amiga Suzana, uma menina batalhadora, inspiradora e muito persistente. Nós acompanhamos o, a luta dela, o sonho dela e graças a Deus concretizou. Hoje está aqui, está um ambiente bonito, um espaço bonito de se ver. Epa, só tenho aqui a dar parabéns pela abertura da doçaria e pelo aniversário dela de 25 anos. Suzana, beijo, parabéns. Record digital, top. Somos uma doceria, temos de tudo um pouco. Nós trabalhamos com a empresa, com pessoas individuais, com snacks, não só. Nós temos como maior objetivo trazer o um mundo de doces cá na nossa província. Nós estamos situados na Rua Silva Porto. Nós temos o no nosso Instagram, lá adeceria, vem E o nosso contacto é 942 00 Visite-nos porque somos uma empresa nova e estamos cheia de novidades.